Eu me importei demais. Talvez você nem imagine o quanto eu fui louca por você. Eu fiquei cega. Fui inconsciente e imprudente com as minhas atitudes. Abri mão de muita coisa. Estendi os meus dois braços e servi como apoio quando a sua estrutura estava frágil. Me prejudiquei, mas nunca cheguei atrasada. Sempre estive adiantada, com surpresas, um colo quente, um carinho antes de dormir... E principalmente com a minha indescritível ânsia em acertar e te oferecer tudo aquilo que eu julguei que você merecesse ter e sentir. Acho que eu fui demais para alguém de menos. Atropelei as nossas diferenças, que cedo ou tarde eu sabia que iriam me dar um tapa na cara. Dito e feito, eu apanhei e acordei para a vida. Quando os relacionamentos começam... Temos o defeito de acreditar que estamos vivendo um conto de fadas. Nos iludimos com cada besteira que parece ser impossível acontecer. Fazemos planos com alguém que nem conhecemos. Por vezes, esse desespero pode ser justificado por carência ou medo de viver sozinho. Mas a realidade, se tratando de razão e emoção, é que somos ignorantes demais por depositar a nossa própria felicidade em um acaso, do mero acaso, que nos encantou por um beijo, um abraço um gesto ou qualquer detalhe fascinante ao nosso ver somos apegados a comparações e desse jeito qualquer mínimo se torna máximo depositamos confiança e expectativas em alguém praticamente desconhecido apostamos em algo que aceitando ou não o coração já previu o final ao longo desse tempo eu tentei te fazer a pessoa mais feliz do mundo eu te ofereci o que estava ao meu alcance e mesmo quando não estava eu dei um jeito você sabe, como ninguém o quanto eu sou leal à pessoa que caminha ao meu lado eu brigo sim tomo as dores defendo, me orgulho torço junto e coloco o céu o limite levo as estrelas a cada pôr do sol eu sou tudo que você nunca teve ou que nunca conheceu você me chamava, eu corria ao seu encontro. Não, isso ao meu ver não é ser trouxa. É amor. Você já gostou verdadeiramente de alguém? Ou já desejou muito que a sua relação desse certo? Pois bem, se a resposta for sim, você simplesmente faz acontecer e acontece. De um jeito natural, intenso e gostoso. Sabe aquela pessoa que você conheceu e se apaixonou? Não sei se você reparou. Mas ela não existe mais. Ela morreu aqui dentro. Você, com todos os seus deslizes e fracassos, cometeu um suicídio. E não adianta me pedir pra voltar. Não adianta me pedir pra voltar a ser o que eu sempre fui. Acabou. Não tem mais jeito. E sabe, a cada dia você me mostra que realmente não nascemos pra somar. Você me subtraiu, me diminuiu. É triste. Bastante dolorido Levei muito tempo pra compreender e aceitar Chorei quieta na minha Discuti por intermináveis vezes Te falei o meu ponto de vista Uma, duas, três vezes e além Citei claramente o que me faltava Continuei sendo que Muito provavelmente Depois de algum tempo Você nem merecia mais Sou incapaz de ser aquele alguém Que você conheceu e se apaixonou Muita coisa mudou pra mim, pra nós. Eu já não estou mais tolerante, muito menos paciente. A idade vai passando e tudo que eu quero é uma pessoa que me assuma. Bata no peito, enfrente o que for preciso, me apoiando. Sempre comigo e por mim. Eu não sei lidar com imparcialidade. Eu não sou assim. Você está falando com alguém que apanhou muito. Eu tenho feridas incuráveis. Talvez hoje... Você não entenda o que é se entregar de corpo e alma. Mas eu tentei te mostrar de todas as formas. Desenhei, fiz mímica, escrevi e quase cantei para chamar a sua atenção. E te fazer enxergar que eu já estava distante demais dos seus sonhos egoístas. Se você não consegue interpretar o significado da palavra reciprocidade, não faz sentido o meu desgaste em tentar te mostrar... Amanhã eu tenho certeza que você vai aprender, mas será tarde demais. Eu já estarei fora do seu alcance. Eu não te encontro mais na minha prospecção de felicidade. Não idealizo, não fantasio e não insisto. Talvez você culpe a vida ou a mim por não ter dado certo. Mas eu continuo afirmando que... Quem não cuida, não merece ter. Se eu realmente fosse sua... Como você diz, você faria qualquer coisa por mim, mas não. Prefiro manter-se na comodidade e na mesmice dos seus atos. Sempre foi e sempre será inconveniente. A única diferença é que eu não estou mais disposta a aceitar que tudo seja do seu jeito. As suas palavras não têm mais valor. Promessas são meras promessas. O meu silêncio para você traduz o que eu insistia em reafirmar e que agora já não faz mais sentido, estou guardando a minha saliva para o necessário a ser dito, eu tenho aceitado ficar sem você, mas você sempre valorizando terceiros e as suas tarefas, está deixando passar despercebido, quando cair em si e olhar para trás, estarei bem lá na frente. Como alguém que fez de tudo pra ser notada e agora se tornou seu passado. Se você quiser falar, sou toda ouvidos. Mas pra mim, francamente, o fim é o futuro certo.